Estão vindo. Fica atrás. Ai, meu Deus. Ai, Jesus! Qual é o problema dessa gente? Ai. Vamos, vamos, vamos, vamos. Deixa a menina quieta. É chato. Vem, vem, vem. Vem. Cadê ela? Fica atrás! Vem comigo! Cadê ela? Ah, Ela já tá lá na frente, já, mano! Ué? Ué, o que foi isso? Eita porra, deu ruim aqui. Ai! Ah! Gente, o que aconteceu? Ah. Socorro ah. Tenho algo que você deve gostar hein? Tá, assim mesmo Sem pro... Fica perto tá. Caramba, e agora? Tá. Fica perto Boas vistas. Meu Deus, ela ainda tá flutuando. Meu, não tem ninguém segurando, gente. E agora?